Olá amigos da Comunicação, eu sou Anderson Scarduelli e esse é o Fala Editor. O que os assessores de imprensa têm para falar dos jornalistas de redação? É isso que nós do Comunique-se queremos saber. Em março iremos lançar pesquisa que visa entender o relacionamento entre assessores de imprensa e jornalistas de redação. E isso pela ótica do assessor de imprensa que sim, na nossa visão deve ter o mesmo tratamento de quem atua em veículos de comunicação. Devem ser tratados como jornalistas. Mas será que o assessor de imprensa se considera um jornalista? Isso é um dos pontos que iremos descobrir com a pesquisa. A pesquisa que também tentará entender outros assuntos, como o que mais incomoda o assessor de imprensa nessa relação com jornalista de redação? Quais os tipos de mídia que são melhores e piores? para um assessor de imprensa entrar em contato. E também iremos querer saber como estão funcionando os novos canais de comunicação, como o WhatsApp e redes sociais, na ponte entre o assessor de imprensa e o jornalista de redação. Afinal, queremos saber o que o assessor de imprensa tem para dizer sobre o jornalista de redação. Ah, e claro, além de entender essa relação entre assessores e jornalistas de redação, queremos a sua participação. Participe! Já deixe o seu comentário registrado por aqui. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, ative o sino e até o próximo Fala Editor!